Oh shit, oh take, trade them niggas go away. Hey. Oh, we sell the clowns around, it look like circus show. eh. Hey. This is not the album either, these are. Encosta, encosta. Encosta, encosta. Ah, trabalhador do meu mano, é foda, viu? Sei de novo, sei de novo Sei de novo o que, doido? Não, mano, bora, desce, tô puto já, tô puto, vai, desce, vamo Não, quero com o outro mesmo, não. vai, bora, desce, também não, bora, desce, porra Bora, bora, desce Fim de rapariga, porra, meu Não, mano, isso aí eu já não sei também não, bora aí Mano, eu vou começar a ter ataque de não, mano, que não, me provoca não, mano vem, vem, vem. Pera, meu pão, te, Meu não, não, não, pão, tá, Não, tu é ruim, mano. Tu é ruim, mano. Da fuga no palo é fácil, difícil é me beijar, desculpa. Da puta é fácil, difícil é me beijar, mano. Desculpa. Não, rapaz, a reação. desculpa. a prisão, Tá filho, filho. Fíado. Fíado. É mano, se tu quiser descer aí, mano. Tu não aguenta 10 minutos de. Tu não aguenta 10 segundos de porrada comigo. Não aguenta 10 segundos de porrada comigo. Desce aí pra tu ver. Não aguenta 10 segundos de porrada comigo. Desce aí pra tu ver, pô. Não aguenta 10 segundos de porrada, desce aí, porra, pra tu ver. Não aguenta 10 segundos de porrada, porra. Desce aí pra tu ver. Desce aí pra tu ver, pô, desce aí, pô. Dez segundos de porradinha aí, tu aqui, mano. tocou, o Nio se movimentou. chegou. Muitos anos de treinamento agora se formou. O sangue ferme. na lei, o comandante ordenou. A patente fala alto, contagia o focado. A assim, um antigo, a ah, mais um formado Formado em bater, formado em agredir Estato de grandeza para poder coagir As coordenadas já foram dadas As áreas todas mapeadas Expressão de guerrilha estampado na cara 01 um, bate no peito gritando, vibrando Os demais estigam na ideia A caveira segue andando A caça foi liberada o águia sobrevoa a a cavalaria toda armada. O comboio Mano, cuidado, é um, um, um, a invasão decretada. Então Só cuidado que ele pode derrubar, viu? <tos> Aquele corte derrubado, vai lá, vai lá, Cuidado porque ele quer que o corte derrubado, viu? As o walkie toque, ordena a entrada, se é da comunidade. Tocar na cara, predadores arrogantes, pontos para o abate, na cura, a estiga, dá os pego na farinha e em seguida se torna o vietnã, lita, pernas enlouquecem. Gatilhada, Olha, Desceu Desceu Caralho, cadê o cara? I think I can Things don't feel the same I don't wanna play no games Since I got this fame It's been so hard to love again Girl, your love's in vain Now you feel ashamed Girl, you told me no Because I wasn't getting paid Those I can't blame Nobody feeling my pain I don't wanna switch my lanes And I don't think I'm gonna stand